a negação da afirmação condicional se estiver chovendo então eu levo minha sombrinha é? opa, interpretei ah, não interpretei não, Renato então você volta no que a questão falou ó. a questão falou aqui pra gente, a negação do centão, acabou então o problema é o que? negação já falou pra gente, ó negação do centão acabou, zero trauma negação do centão Show, aí vem a técnica R o que, que a técnica R fala pra gente a técnica R a técnica R diz que quando você nega o centão o macete no método MPP é o que? é o mané o que, que é mané Renato? mantém tá? e nega ou seja, a primeira coisa que você faz quando nega o centão é trocar ele pelo E beleza? então a primeira coisa ó, vou tirar o centão e vou meter o E aqui na parada. Show de bola? E aí, depois, o que, que eu faço? Eu uso o mané. Deixa eu trocar aqui. Eu uso o mané. que que é o mané? Mantém e nega. Você vai manter a da frente. manter manter o que tá escrito. Estiver chovendo, tu vai botar está chovendo, né? Está chovendo. E nega. Eu levo minha sombrinha. Eu não levo, né? Não levo minha Sombrinha. Não levo minha sombrinha. Pronto. Então, como é que é a negação disso? Está chovendo e eu não levo a minha sombrinha. Tem que ver onde tem isso. Letra A. Está chovendo e eu não levo a minha sombrinha. Opa! Gabarito letra A de I love o método MPP.